Olha eu tempo, olha eu o tempo, olha eu é o tempo, olha é eu é o tempo, olha o tempo, olha a lambada, a mola a faca no um amor, olha eu é És um senhor tão bonito, quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo, vou te fazer um pedido. Tempo, tempo, tempo, tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, tempo, tempo, tempo, entro no acordo contigo. Tempo, tempo, tempo, tempo Por seres tão inventivo e pareceres contínuo Tempo, tempo, tempo, tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, tempo, tempo, tempo que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, tempo, tempo, tempo Ouvi bem o que eu te digo Tempo, tempo, tempo, tempo Quanto tempo tem o tempo? Que cura o tempo traz? Há quanto tempo estamos nos inventando? Qual o tempo que dedicamos ao que interessa e edifica. Como tratamos o tempo que já passou? Atravessamos o tempo e os espaços enquanto vivemos. Deixamos nosso registro impresso na história e na memória. O que fazemos? No que pensamos? Por que nos movemos? Tudo fica impresso e tem algum significado para quem trilha o caminho que iniciamos. O tempo é um aliado na construção do futuro, no destino ditado pelas escolhas que fazemos. Precisamos entender, respeitar e preservar o tempo ancestral, o que nos precede e aconselha para fazer as escolhas positivas que edifiquem nossa caminhada, que nos levem a um destino mais sólido, justo e afetuoso. Não dá para pedir mais tempo, não dá para adiar. O nosso tempo é agora, a vida não tem ensaio. Tempo, tempo, mano velho, faltam tanto ainda eu sei Pra você correr macio Como os une um novo sedã Tempo, tempo, tempo, mano velho Tempo, tempo, tempo, mano velho Vai, vai, vai, vai, vai, vai Tempo, amigo, seja legal Conto contigo Pela madrugada, só me derrube no final Olha eu o tempo, olha eu o tempo, olha eu o tempo, olha eu o tempo. tempo, olha o tempo, olha a lambada, mola a faca no bom tempo, olha eu olha Artista num anfiteatro onde o tempo é a grande estrela. Vê Está o seu feiti tempo Com seu lápis Impreciso Põe virugas Ao redor da boca Como contrapesos De um sorriso o tempo sem cessar montando o dorso do exausto bailarino tremendo a dor recita um drama que ainda está um concerto eu imagino, onde no relance o tempo alcance a glória e o artista Sobe não que nada é pra já O amor não tem pressa Ele pode esperar em silêncio Eu descartava os dias em que não te vi como de um filme, ação que não valeu Rodava as horas pra trás Roubava um pouquinho E agitava o meu caminho Pra encostar no teu Oh a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol e o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada é o sol tempo rei a Meu Deus, eu não sei o que será. Quando o tempo virá? Quando o tempo virá? Quando o tempo virá? Meu Deus, eu não sei o que será. Eu não sei